Moneylux, se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando informações sobre o Moneylux, você quer saber um pouquinho mais sobre o Moneylux, como funciona, se dá mesmo certo, então você está no vídeo certo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar informações importantes sobre o Moneylux e depois desse vídeo você vai decidir se é isso mesmo que você está buscando. Então eu quero te passar primeiro um alerta muito importante, que é para você não perder dinheiro, não cair em golpes que tá rolando na internet. Devido ao sucesso que o Lux vem sendo atualmente, muita gente se aproveitou disso, acabou fazendo cópias do produto... Criando sites falsos e se você comprar em um desses sites, você pode perder o seu dinheiro, não vai receber nada no seu e-mail e não tem nem onde reclamar. Então, compre sempre do site oficial, que o site é 100% seguro e você não corre nenhum risco de perder o seu dinheiro e você recebe também na hora já o Money Lux no seu e-mail. Tudo certinho, tá gente? É esse site aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o site onde eu adquiri o meu, o site totalmente de confiança, tá gente? Então depois do vídeo confere aqui o site oficial e lembrando você, na hora de fazer o cadastro, você coloca lá um e-mail que você tem a senha, porque é nesse e-mail que você vai receber o acesso ao Money Lux e já começar a trabalhar e já começar a fazer a sua grana extra, assim como eu e muitas pessoas estão fazendo, estão aproveitando essa oportunidade aí da Chen, que a Chen tá dando pra nós fazer uma grana extra. E como funciona, gente? Você vai fazer uma grana extra apenas avaliando os looks da Shen, tá? Você vai fazer o seu cadastro, então, vai, vai preencher todos os seus dados e vai receber o e-mail, então, com o acesso. Ali você vai receber também informações, tá, gente? O passo a passo tudo detalhadinho, como você deve começar, as instruções, tudo certinho para você. Então, não se preocupe em pensar, ah, eu não vou saber o que fazer, não sei mexer, não, não sei mexer muito em aplicativos, em plataformas, porque não acontece isso, é super explicadinho, explicadinho tá? E é super intuitivo também. Ali você vai receber os looks, então... E você vai avaliar, você vai dar a sua opinião, se você gostou daquele look ou não, sim ou não, tá? a Shen isso é muito importante porque nós somos o público deles, então eles querem opiniões de pessoas reais e não de robôs, né? Pra fazer esse trabalho. Então, a Shen é muito importante que a gente seja sincero na nossa opinião, se aquele look é legal ou se aquele look não é legal, se aquele look é bonito, se não é, você vai dar a sua real opinião e vai ganhar uma grana extra por, por isso, tá, gente? A Shein, então, tá fazendo esse trabalho, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas enquanto dura, a gente tá fazendo a nossa parte, dando a nossa sincera opinião e tirando uma grana extra aí do nosso celular de casa, nas nossas horas livres, tá, gente? Lembrando você, você vai fazer uma grana extra e não vai ficar milionário aí com o looks, tá, gente? Então, o looks funciona... Para você que quer tirar uma grana extra, assim como eu e muita gente está aproveitando, o que, que eu faço, gente? Nas minhas horas vagas, porque eu tenho o meu trabalho principal, essa é a minha renda, minha renda extra. Então, nas minhas horinhas vagas, eu entro no Money Lux, eu vou ali passando né, o feed, como se fosse um feed do Instagram, por exemplo, e vou passando e aí eu vou ali avaliando, dando a minha opinião vai ter os looks ali aparecendo e você coloca se você gostou ou não daquele look. É bem fácil, gente, é muito simples e qualquer pessoa consegue dar, o dar as suas opiniões ali, tá? Então, fica tranquilo que você também vai conseguir e você recebe o passo a passo, então, bem tranquilo mesmo, tá, gente? Era isso, então, que eu tinha que falar sobre o Money Looks. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui, então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você faça bastante grana aí no Money Looks. Bora, a gente, aproveitar essa oportunidade, enquanto tá aí rolando essa chance aí, esse aplicativo, enquanto tá rolando, vamos fazer uma graninha, gente. Bora lá, então, lembrando, o link do site oficial tá aqui na descrição desse vídeo. Até mais, gente, tchau, tchau!